Algumas famílias do município de Boane, 30 km a sul da capital moçambicana, Maputo, aguardam socorro em cima de casas cercadas pelas cheias. Estamos neste momento pedindo ajuda a quem pudermos uh, socorrer. Talvez até agora estamos a pensar em helicópteros porque temos mulheres grávidas em cima de casas. Estamos a chegar a imagens de mulheres grávidas, de crianças. É um desespero total. Um barco ao motor navega pela zona e já socorreu algumas pessoas apanhadas de surpresa pela corrente e que escaparam para o cimo de árvores. Mas esse mesmo barco não tem força para chegar aos bairros submersos. Uh, correntes muito fortes a população a pedir socorro, nós não podendo chegar até a eles, de longe sinalizando, nós não conseguíamos fazer nada, tornámos-nos impotentes. Portanto, isto é um assunto para o governo central tomar a sério, vir para aqui e ver o que está acontecendo. E sabe se a sua família está segura? Está a tentar ligar, não está a responder, o telefone não chama, não sei qual é a ideia, a maneira como ele está lá, não sei. Porque o barco é só um barco. Até que ainda não começou a levar população. Já há cerca de 14 mil pessoas afetadas pela chuva intensa, que cai desde quarta-feira na região de Maputo, e as previsões continuam a apontar para chuva intensa até domingo.